Sim, eu quero dizer a todos que desde o início do ano, desde março, que é o período onde deve ocorrer os processos licitatórios, estou cobrando né, do Executivo, através de ofícios, através de requerimento, cópia dos contratos, cópia dos processos licitatórios que foram realizados pelo Executivo com as empresas que prestam serviço a esse município. Porém, até o momento, nós não obtivemos nenhuma resposta. Ele é obrigado a fornecer, enquanto representante legal da sociedade cobrei, não tendo resposta por parte do executivo, eu tive que fazer denúncias ao Ministério Público, fiz diversas denúncias ao Ministério Público, por não ter resposta de nenhum ofício, de nenhum requerimento, tratando desse assunto e de outros também. Desde o princípio dessa gestão, eu atuei como vereadora de oposição, mas não uma oposição por perseguição partidária ou uma oposição do quanto pior melhor. Sempre estive favorável a todos os projetos de lei que é de benefício para nossa sociedade. Hoje nós estivemos aqui nessa sessão extraordinária principalmente para empossar o vice né, como prefeito, o senhor Léo Leão, e também para votar, mesmo que eu vejo que não vai ser legal essa votação, dessa pedido de afastamento temporário do senhor Aurélio, visto que o Ministério Público já solicitou né, o afastamento e foi acatado pelo Judiciário esse afastamento. Então, principalmente para dar posse ao senhor Léo Leão, que deve tomar as rédeas do município na mão, estar prestando conta à sociedade de Aragarças, que merece respeito que merece resposta diante de tantos indícios que têm sido apresentados, diante de tantos fatos lamentáveis que têm ocorrido no nosso município. Primeiro, há dois meses atrás, ocorreu uma tragédia com um ônibus, o qual, infelizmente, nós perdemos uma criança. E agora, esse fato lamentável com o atual prefeito Aurélio Mendes, né, que foi afastado pelo Judiciário, pelo Ministério Público, diante de tantos indícios nessa operação Tarja Preta. Eu estarei como vereadora do PT, que é aliado nacional do PMDB, Estarei me posicionando como sempre, sempre me posicionei, como representante da sociedade, estarei fiscalizando, acompanhando né, e cumprindo com o meu papel. Não sou oposição por ser oposição. Eu quero tão somente que os direitos da sociedade sejam respeitados e que sejam cumpridos. Então estarei cumprindo sempre com o meu papel de fiscalizar e cobrar para que o melhor seja feito para a nossa cidade. Esse diálogo sempre ocorreu, sempre é, tive uma, um acesso muito bom ao vice-prefeito, né, que é do, do partido aliado ao meu partido nacionalmente. Infelizmente, nessas eleições que ocorreram, não foi aliado ao nosso partido, porém, nós sempre tivemos um bom diálogo, sempre... Estarei disposta a contribuir na melhoria da qualidade de vida de todos e no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Então, tenho certeza e vou desejo que ele tenha boa sorte, desejo realmente que ele venha fazer um bom mandato, mesmo que durante esse tempo de investigação, que nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas desejo e quero que ele conte comigo. Para tudo que for bom para a nossa cidade, eu estarei somando.